Estamos chegando, hein? Tanto faz na área. Amanhecer, Gustavo JK Speed and Flow. Brasília Independente, essa é pra vocês. Pega a visão. Ha. Pra nada Duas da manhã Ela na porta da minha casa Ouvindo o com o carro Em cima da calça Disse que quer me ver Que vai enlouquecer E não vai embora quando amanhecer Mais uma vez gritando Boa. Disse que sonhou comigo com outra pessoa e eu só tava com os amigos, boteco da boa Tô fugindo de completo porque o tempo voa e voa Te vejo e dá vontade Oi? de fazer vinhagem com, com a, a sua, sua amiga Os três na minha Por adrenalina Ainda estou aqui Usando o Louis V Fiz essa pato curtir a, a beira mar na Cali. E não demora tamo aí Fiz tudo pra você sorrir Só me resto de milionário Vida de artista Sei que tá louca pra voltar Não aceitar o nosso fim Desculpa, vou desligar, já me conheceu assim Quer tentar me controlar e ficar perto de mim Desse jeito assim não dá, hoje não tô mais afim, yeah nosso romance foi breve, espero que esteja leve O resto a gente transcreve, te devolvi seu coração Ah se você já soubesse que me vejo bem relax O já no triplex, Como sem assim, tempo ó? de ah. negociar com se a paixão Sem pra nada, duas da manhã ela é na porta da minha casa Ouvindo o com o carro em cima da calça Disse que quer me ver, que vai enlouquecer e não vai embora, você liga liga pra nada. Duas da manhã, ela na porta da minha casa. Ouvindo chamando com carro em cima na calça, disse que quer me ver, que vai enlouquecer. E não vai embora, cor amanhecer. Você me alucina, sabe me beijar minha boca. boca. Ficar por cima, eu sempre é. te quero todo. Minha menina, eu sei que tu é vida louca Vem me enfeitiçar neném, mas já tô em outra Na Dodge ram rola várias na brisa do Can-Can sua louca, eu vou tirar seu sutiã Hoje me pergunta por que eu tenho tanta fã Deve ser culpa da maçã Sem ligar pra nada Duas da manhã, ela na porta da minha casa ouvindo o Xabancurá em cima da calça Disse que quer me ver Que vai enlouquecer Então vem Uou. Sem ligar pra nada Duas da manhã Ela na porta da minha casa Ouvindo o com Em cima da calça Disse que quer me ver Que vai enlouquecer E não vai embora quando amanhecer ah, tamo junto, Brasil independente, tanto faz Logo menos tamo aí juntão Fazendo a melhor vibe Uou! Alvivaço pra vocês, brigadão